pessoal, meu nome é Yarla, eu sou coordenadora da Divisão de Políticas Inclusivas do IFP Campus e Lima. Estou passando aqui rapidinho né, para recordar a todos, todas e todos que esse mês é um mês de grande importância, é um mês de celebrar o orgulho LGBTQIAP+. É um mês que o Instituto, através dos NEGEDs, que são os nossos núcleos de estudo em gênero e diversidade, também se dedica né, a olhar com atenção para esse tema, é, para que a gente recorde né, direitos que estão assegurados no, no nosso instituto como um todo, né, que é o direito ao uso do nome social, o direito ao uso dos banheiros, né, segundo o gênero que a pessoa se auto-identifica, então, e também o direito à participação, à ocupação desse ambiente que é o nosso instituto. Então, nesse mês, é importante a gente lembrar que a educação é lugar de pluralidade, a educação é lugar de diversidade e é lugar de inclusão.